Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre. E vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso, meus amigos. Pois Ludlin, ator que fez Liu Kang no Mortal Kombat 2021, recentemente esteve em mais uma entrevista agora para o canal Kamidogo, onde eles gravaram um podcast com o um ator aí e perguntaram pra ele. Sobre a possibilidade de fazer um Shaolin Monks para televisão Não é exatamente um filme do Shaolin Monks, né? O Mortal Kombat com Liu Kang e Kung Lao e tudo mais ali E a resposta do Ludlin, meus amigos Foi bem interessante, bem intrigante E isso pode nos dar alguns direcionamentos aí do que a Warner tá pensando a respeito Desse projeto específico, então se você já ficou curioso, rapaz, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá meus amigos, o que que tá rolando? Como eu já disse aí no início do vídeo, o Ludilin esteve em uma entrevista com o canal Kamidogo, onde eles perguntaram algumas coisas relacionadas a Mortal Kombat, no caso o filme... E mandaram essa aí, mano, relacionada ao Shaolin Monks, se seria possível ou não rolar uma série de TV deste game especificamente Que a gente já falou algumas vezes aqui no canal e tal, mas sempre surgia aquela dúvida se seria possível de fato ou não E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a minha tela aqui, que eu deixei separadinho o trecho onde o próprio Ludilin no canal do Camidogo fala sobre isso e eu vou deixar o link desse podcast no comentário fixado aqui no primeiro comentário fixado para que vocês assistam essa entrevista na íntegra porque além do Shaolin monks ele fala algumas outras coisas também sobre a franquia Mortal Kombat sobre o personagem Liu Kang entendeu como vocês podem ver aqui ó tem até uma legendinha, vocês conseguem traduzir automaticamente no YouTube. Não fica lá essas coisas a tradução direto na plataforma, mas a gente consegue pelo menos entender um pouco do que, que ele tá falando. Eu deixei traduzido aqui justamente para que vocês possam ver. Eu vou deixar esse trechinho específico do Shaolin Monks tocar aqui e a gente vai discorrendo um pouco sobre esses pontos que ele vai trazer depois. Vamos lá, hein, meus amigos. I um oh yeah i'm trying I, i'll just say that for now and then if <laughs> uh if we get closer then i'll update you guys on it um oh, i can nice. i can give you a hint on what i'm yeah. thinking is that there's a whole piece in the movie that leaves a lot of unanswered questions like how did lu kang come to find jacks like how come lu kang and kung lao are separated how come the temple is in the situation and the disarray that we find it in in the film so there's a lot of missing pieces before yeah that we can tell without é isso, meus amigos. Esse é o trecho onde ele responde acerca aí das ideias que ele tem pra poder fazer um Shaolin Monks. O que ele termina ele falando é sobre isso atrapalhar o que vem a seguir, que no caso é o próximo filme de Mortal Kombat. Ele tá tendo algumas ideias para poder tentar encaixar essa história do Liu Kang e do Kung Lao de uma forma que não atrapalhe o roteiro que está sendo criado para esse novo filme, entendeu? Então, assim, alguns pontos bem interessantes que ele comenta aí e que fazem em sentido, eu não lembro se a gente mencionou isso aqui no canal, quando a gente fez a nossa análise do filme e tudo mais, eu até deixei esses tópicos separados aqui pra gente poder discorrer um pouquinho a respeito, que é o seguinte, primeiro ele fala sobre como o Liu Kang encontra o Jax no primeiro filme, e isso de fato é uma pergunta que ninguém sabe a resposta, porque assim... Acontece ali o que acontece com o Jax E eles cortam pra um trecho do filme Onde o Cole Young está indo encontrar a Sônia Aí tem todo aquele rolê lá com o Kano Eles encontram o Reptile Enfrentam o Reptile Acabam vencendo aí esse lagartão feio da bexiga Porque o Kano arranca o coração dele fora e tudo E aí eles partem numa viagem junto do Kano Pra encontrar o templo do Raiden, né? Que eles sabem as coordenadas ali, o Ken não vai ajudar nessa viagem e tudo mais. Aí eles acabam encontrando o Liu Kang e quando eles chegam na caverna, quem tá lá? O Jax. Já desacordado, com eles mexendo nos braços dele, colocando aqueles bracinhos mecânicos que vira bração depois por conta da porcaria da marca. E aí realmente ficou uma lacuna ali de como o Liu King acabou encontrando o Jax nesse período, sacou? Isso é uma das ideias que ele levantou, que eles podem explorar, sim, caso venha uma série do Charlie Monks, onde ela pode se passar antes do filme, antes dos eventos que acontecem no primeiro filme e até mesmo durante. Entendeu? Então isso aqui eu acho uma parada bem interessante pra eles mostrarem até mesmo essa relação dele com o Kung Lao, porque eu acredito que o Liu Kang não deve ter ido nessa missão sozinho. E uma outra coisa que ele menciona ali com relação a esse negócio dele ter encontrado o Jags e tal, e a gente vê depois ali, é sobre a questão do Kung Lao e o Liu Kang estarem separados quando ele chega lá no templo com a galera, né? Com Koliang, Sony e Kenno, quando eles o encontram. E aí só depois que rola a invasão do Shenzung com Sub-Zero e Milena e tudo, que o Kung Lao aparece e acaba salvando o Liu Kang ali da morte certa. Porque o bicho ficou ceguinho ali com os pedaços de gelo que caiu no olho dele e tal. E aí a gente vê realmente que o Kung Lao ele chegou naquele momento. Ele não estava ali. Entendeu? Aí rola todas as apresentações que a gente conhece e tal. E aí, cara, eu acho que ele quis fazer sim uma ligação com esse momento onde eles vão encontrar o Jax. Pode ser que eles tenham saído juntos ali do templo pra poder encontrar guerreiros, né? Porque o Raiden, a gente sabe que mandou eles ali encontrarem outros guerreiros, né? Tanto é que acontece no final do filme que o Koliang vai tentar recrutar o Johnny Cage. A gente viu isso aí acontecendo também. Porque eles precisam de mais guerreiros fortes para poder participar do torneio e a Terra ter mais chances aí de vencer Outworld. Então é bem provável que o Kung Lao de fato tenha saído com ele, eles estavam juntos em um determinado momento dessa missão. E aí é uma coisa que eu acredito, com base no que ele diz aqui das ideias que ele tem para poder explorar, eles explorariam... Essa parte também, entendeu? Onde eles vão juntos encontrar guerreiros e aí eles podem encontrar inimigos ali do universo de Mortal Kombat mesmo E acabarem enfrentando nessa série e tal, pra gente poder até ver outros rostos conhecidos aparecendo Então esses foram os dois primeiros pontos que ele menciona Essa grande lacuna que ficou aí entre o momento que o Jax perde os braços e quando o Liu Kang o encontra. A gente não sabe o que aconteceu nesse pedaço, nesse período, entendeu? Então uma das ideias dele seria explorar isso e também essa questão do Liu Kang com o Kung Lao, porque o Kung Lao não está lá no templo quando o Liu Kang chega com os nossos protagonistas, vamos dizer assim, né? O Koliang, o Sonic, o Kino, como eu já falei. E aí eles explorariam também essa relação dos dois e essa missão específica quando eles vão encontrar esses guerreiros nessa lacuna aí. E aí eu acredito que ele também tá pensando de uma forma a explorar pra trás, entendeu? Porque não faria muito sentido eles pegarem os eventos apenas ali que acontecem no meio do filme, que a gente não vê acontecendo, e colocar ali naquela série de televisão. Eu acho que eles ainda vão mais a fundo. Como ele disse, ele deu apenas algumas dicas nesse vídeo... De ideias que ele tem para um possível Mortal Kombat Shaolin Monks. Então, assim, se eles forem de fato fazer uma série de TV, que eu acho que seria o ideal, mano, para eles poderiam fazer uma série de Liu Kang e Kung Lao, assim, poder contar melhor a história dos dois, eles vão explorar muito mais além do que apenas os períodos que acontecem no filme. Eles vão mais para trás. O que, para mim, seria bastante interessante, eles poderiam até aproveitar a oportunidade para poder arrumar algumas coisas que ficaram mal resolvidas no primeiro filme, até mesmo modificar alguns conceitos. Entendeu? Tá certo que vai acontecer antes mas já não importa não Deixa que eles arrumem as coisas ali Eles podem até dar um jeito de sumir com a marca Que a gente vai ficar bem satisfeito também E ele ainda menciona nessas dicas que ele dá nesse vídeo né, Nesse podcast com o Kamidogo Sobre o templo estar naquela desordem Quando eles chegam lá Quando ele pega ali o Koliang, Sony e E leva lá pra poder conhecer Conhecer o Raiden, começar o treinamento e tal A gente vê que o negócio realmente tá meio zoneado né? Monge pra cá, monge pra lá O Raiden tá lá na casinha dele e depois some e tal Então esse é outro ponto, uma outra ideia que ele tem de explorar aí Caso aconteça realmente uma série do Charlie Monks Só que o ponto fundamental aqui, cara É que ele disse que Eles já estão conversando Com algumas pessoas Pra poder fazer isso acontecer Ou seja, não é simplesmente uma ideia Que tá jogada no ar Ele já tá conversando com executivos, acredito eu, da Warner Pra poder fazer esse negócio andar Porque eles viram que Mortal Kombat 2021 Por mais que algumas críticas aí Tenham pegado pesado com o filme Muita gente não tenha gostado e ele realmente decepcionou e pá ele rendeu em termos de público e grana pra Warner, então eles vão tentar assim, tirar mais uma fatia desse bolo aí com esses novos projetos, tanto Mortal Kombat 2, o filme que já está confirmado, quanto com histórias paralelas que eu acredito sim que eles vão desenvolver. mano. Já tava na ideia dos caras fazer um Mortal Kombat Multiverse, assim, um universo Mortal Kombat na verdade, que o próprio Liu Stan já tinha comentado no Twitter dele, e eu acho que seria um passo muito foda se eles fizessem algo relacionado a Liu Kang e com ainda mais dentro de um título tão fodástico quanto Shaolin Monks. E ele finaliza comentando que sim, eles iriam trabalhar nesse material de uma forma que não atrapalhasse o que está por vir, que seria o Mortal Kombat 2. Eu acho que eles não vão oficializar nada agora Como ele próprio disse, eles estão conversando Mas a ideia já existe Ele já tá trabalhando ali Já tá conversando com roteiristas, produtores executivos E eu acho, eu acredito Que esse projeto pode ver a luz do dia Futuramente sim, meus amigos Não sei se vai ser antes do filme do Mortal Kombat 2 aí, Se vai ser depois Mas eu acho que esse treco vai acontecer sim E aí, meus amigos E vocês aí agora com essa chuva de informações Que eu trouxe aqui com base Nesse podcast que o nosso querido Ludlin participou o que vocês acham aí dessas dicas, dessas ideias que ele levantou que eles poderiam explorar na série do Mortal Kombat Shaolin Monks com Liu Kang e Kung Lao? E além, né? No caso aí, antes do filme, lógico, porque no período do filme Liu Kung Lao morreu. Como vocês acham que isso poderia funcionar, meus amigos? Eu quero muito saber a opinião de vocês aí agora. Como eu já disse lá no início do vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado do podcast lá do Kami para pra vocês conferirem na íntegra esse papo com Ludlin. Tem mais coisas ali sobre Mortal Kombat. Depois eu vou ver direitinho. Se tem mais alguma coisa interessante de fato Que vale a gente fazer um vídeo aqui pra gente poder comentar Mas é isso, meus amigos Não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho também Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês Até mais E foi, meus amigos